aqui ó ó oh. se eu se tu tá procurando o um clã mano do Stumble Gay, ou se eu fico, meu tá aqui ó meu clã ó gb3 não acho que é meu né mas é que gb3 então entre o servidor do Discord vai estar tá na descrição desse vídeo falou